E aí galera do canal, aqui é o Zubit, eu vou eu vim dar uma informações rápida para vocês e eu mostrar uma dica para vocês como fazer o Boas sem ter tanta lag. Vai ter lag, mas não tanto. Eu vou mostrar para vocês primeiro o aprimoramento. A galera perguntou qual é, qual é a hora certa de usar o sangue e pediu para me explicar melhor. Qual é a hora certa de usar o refino na, eh, sangue na roupa também? Aqui, uma dica. Quando você deixar tudo aqui verde, tá vendo? Essas bolinhas tudo verde. Aí vocês começam a usar os 10 os sangue. Porque. Ou não, tipo melhor, uma dica melhor. Quando você destacar tudo isso aqui, eu tiver tudo ó, fechado assim, bonitinho. Ó, tudo assim. Né? Independente se está verde ou não, você já usa os 10 sangues direto para poder subir, entendeu? Pra tentar deixar o máximo de itens possíveis assim, ó. ó. O máximo de roxo e azul possíveis, entendeu? Só a primeira vez que tu vai o um buraco tá, tá fechado, você tu vai colocar uma pedra primeiro lá, aí tu usa um sangue. Essa é a minha dica. E outra coisa que eu vou ensinar pra vocês é na armadura. Aqui na armadura... Deixa eu pegar um... Petson, eu vou comprar uma armadura lá já volto em 5 minutos. Vou comprar uma armadura Não, rapidinho. Vou mostrar pra galera. Pra galera, um bárbaro aqui com a armadura de bronze aqui ó, nossa a melhor coisa isso é esse aqui, ó. poder mexer no, no banco de, de qualquer lugar, pegar uma armadura de bronze, porque eu tenho bastante pó de bronze, dá para mostrar para galera quem faz isso, comprar uma roupa qualquer, Vou fazer esse aqui, Vou pegar, aqui pegar roupa, Vou pegar roupa, Opa, tá aqui. Beleza. Vamos pegar mais pó. Cadê? Armazém. Peguei todos os pózinhos meu Comprar uns sangue pra poder fazer isso aqui. vou mostrar galera rapidinho. Tempo real que um rapaz pediu me ensinar eles. Deu... Carinho. Ó, na... Então, para as armaduras de bronze e de prata, eles têm esse sangue de prata e sangue de bronze. Esse sangue de prata dá tipo, um crítico maior. Então, no começo é bom usar esse aqui. Esse daqui só dá até 2 para cima. Eu recomendo. aqui, eu vou comparar só um, mas aqui só para começar apenas o crítico. Cadê? H. Eu, eu reconheço usar até o nível 5 no seco, sem sangue nenhum. Colocar o mouse em cima, tá aqui ó. É, Como ultrapassar 90 vai dar crítico, então ó, daí tá 90. Ó. Normalmente, um sangue o dois ele vai dar um crítico igual o pai de vez, não foi? Então no segundo ele vai. É, vou ter que comprar outro sangue aqui, droga. E tá. com duas upadas um crítico um pouquinho a mais. Essa é a minha dica pra vocês o a armadura, entendeu? Espera, eu tenho que o máximo que der até o nível 11 sem sangue. Só uso o sangue no pedal crítico para economizar pedra, é pedra, né? Isso, mas como que o drop tá difícil, eu recomendo depois do 8 já usar pedra, né? Aqui ó, vou dar uma dica para vocês: como tá dilagando muito, vocês vêm em configurações, tá vendo aqui ó, campo de visão, vocês abaixam. E máximo jogado exibiu 10. Eu vou colocar meu campo de visão 3. Que vai dar menos lag possível. Pra começar o boss. O de refino eu expliquei. Tem alguma coisa que eu esqueci de explicar pets Não, não. O que eu fiz explicar. Ah, eu vou explicar um sobre o Cosmo. rapidão uma coisa rápida aqui. que sei lá, é... Eu já expliquei disso, mas... Com galera... Cada pedrinha, vocês vão colocar aqui um exemplo. É... Vocês vão plantar um espaço aqui, ó de runas essas runas vocês vão ter que ter aqui eu tenho, ponta potencial normalmente eu junto potencial no automático, ela vai ter essas runas aqui aí como as runas não são boas eu só uso runa de laranja e amarela, as demais eu venho aqui ó, coloco de força pra baixo e destruo eu Destruo e eu destruí alguma runa que não era pra destruir ah não Deixa, tá certo, aqui, que é a Aí eu uso ela pra as outras Aqui ó, tem que com direito Elevar, aí tem que o pro processo de giro e tudo Conforme eu tô upando, eu vou pegando um nível Não é boss não Aí quando você atingir uma certa quantidade de pontos De força é. Desculpa o barulho aqui, aqui. Eu tô mexendo aqui no celular Eu tô gravando O barulho pega no fone <risos> E vou é. Não, é que o, o, ele capta todo o som do, do meu computador. Aí quando eu coloco o fone, ele faz bora. Desculpa, gente. Voltou no assunto aqui. É. Aí vai estar tá aqui, ó, essa pontuação. Quando a pontuação chega no máximo, ele vai liberar o próximo sentido. Eu já liberei o sexto. O quinto sentido e o sexto. Tô quase liberando o sétimo sentido. E o já vai nascer. Uma dica pra vocês não sofrer aqui nesse boss que ninguém fala pra você, vocês gastam muita habilidade à toa quando o boss nasce, ele só começa a tomar dano depois de 45 segundos quando o boss aparecer, eu fico de longe só coloca o mouse em cima espera esses 45 segundos eu te falo que nos 10 segundos eu chego perto e começo a dar dano porque tem gente que é fraca e não aguenta as porradas deles lá se vão tomar muito dano, é desnecessário, chega até morrer entendeu? o Nashi vai nasceu marquei ele tentar chegar lá perto. Isso vai é dar tempo de tudo mexer. Esse aqui larga muito! Meu começou. Quando eu consegui clicar nele, ó. tá vendo aqui? Ó? 46 segundos é 1 um minuto. Nossa, já tô me dando ali. Né? Eu, eu prefiro aqui ter, ter largar o macro, porque como não vai estar tá largando muito, vocês vão que ficar com o Marco mesmo, e rezar que dê dano é o que eu recomendo Porque como vai ter gente com PK aberto Que eu esqueci de ligar o meu Sinal, tá ligado? Não, o meu tá ligado É o que eu recomendo para vocês, entendeu? Deixa o PK ligado e Tenta de dano, ó, 15 segundos, 14, 13 Tá vendo aqui, ó Sinalzinho aqui embaixo do nome, é isso Eles têm vários debuffs buff, ó colocar uma moendo aqui Começou a tomar data. Morreu o boss. A gente não deu, não, não conseguiu dar muito dano no bicho. Vou matar quem puder aqui. Consegui matar alguém aqui com mais 40 aqui, para dropar alguma coisa. Ah, o drop, qualquer um que bater no boss consegue pegar o drop. Então, aqui o drop. o FPS, sou eu. Por que eu não tô com sempre esses drop. Pô, o certo dos drops é fazer que nem o China, são assim, as caixinhas, não dropar os bavulhos já solto. Não, não, David, não, não. É que esse voz esse aqui é tem um drop específico. Não, mas ele tem os drops das caixinhas do chinês também, pô. A gente jogou lá um chinês. Ele dropa esse, esse drop e tem as caixinhas que tem que clicar e abrir. Eu vou fazer mais o point de povo, porque ele gosta de diálogo. É. Lá, o no bicho e... Não, mas então, eu vou ir no chinês vai depois, mostrar, eu vou no chinês, depois eu vou mostrar, tipo, os caras matam o boss, vai liberar um monte de caixinha no meio do mapa. Essas caixinhas, a galera tem tá pro próximo boss, mas como não importa o próximo boss, a gente vai pra, pra DG de e eu vou gravar isso também. É, tinha que ter as caixinhas, as caixinhas mas não sei porque tá aqui, depois eu que perguntar pra alguém, pra abrir um ticket, explicar, perguntar por que que não tem as caixas, só esse drop direto. Vou até gravar no chinês pra mostrar pra vocês que tem e por que que não tem nesse, porque, te, porque não tem, não sei, mas mostrar que não tem, né, o Petrus. Uhum. É é, então esse foi um vídeo rápido, explicatório, eu vou gravar o round número 2 da DG sobre do mundo. E a gente vai ver o que vai dar. Então, desejo boa sorte pra gente. A gente vai tentar aqui no nível 46, 50, 40, ó, DG lá, para saber se aqui é mais difícil que no chinês. É a mesma coisa. Ou é mais fácil, porque eu espero que seja mais fácil. Então, se inscreva no canal, compartilhe. O link dos canais parceiro na descrição. E fui!